Quando, quando se calhar queremos ir para, para uma coisa, para uma vertente mais física, não é? Um, pode ser mais difícil em termos de conseguirmos um ou outro material, uma outra coisa que precisemos para fazer algum, algum protótipo. Agora, em termos de, de pensar em inovação, eu acho que, que temos conseguido e, e até muito bem, porque pronto, temos temos uma equipa também de inovação uh, e portanto vamos trocando se calhar às vezes algumas ideias que, que vão ficando no, no bolso e que se calhar agora nesta altura estamos a, a tirá-las e a fazer essas implementações e estamos a trabalhar muito com, com Machine Learning, estamos a trabalhar uh, em algumas coisas com com Voice, e portanto estamos a, a tirar, da, entre aspas, da cartola, algumas ideias que pensamos que podem ser até interessantes para, para os nossos clientes comunicarem, comunicarem no futuro. Portanto, é desafiante sim, mas eu acho que nós temos um, acabamos de ter a facilidade de ter um, um pipeline de, de ideias e de pessoas que pensam, que pensam essas ideias e, e conseguimos trocar muito bem essas ideias entre todos e depois, como também nesta altura mais mais complicada, em que a gente quer a queira, quer não, o mercado também também teve um decréscimo, acabamos por conseguir encontrar às vezes do tempo que, que nos falta no dia-a-dia -dia agitado para pôr em prática essas essas ideias e, e fazer alguns estudos e, portanto, na realidade até temos conseguido, acho eu, e provavelmente vamos ter um output disso no, no futuro, quando, quando tudo isto começar a tenda, lentamente a regressar à normalidade, se calhar teremos aí até muitas boas surpresas para, para conseguir tirar deste tempo, E portanto acho que até estamos a conseguir de uma forma muito positiva.